Quais as vantagens do financiamento coletivo da vaquinha virtual? Bom, uma das vantagens é que já a partir do dia 15 de maio, o pré-candidato pode divulgar a sua intenção em ser candidato. Ou seja, pode divulgar em site da entidade arrecadadora as suas qualidades, os seus atributos pessoais, pode postar vídeos, notícias, matérias. Importante é que não peça voto. Pode pedir doações para a sua pretensa campanha, mas não pode pedir voto. Outra vantagem é que pessoas que estão distantes também podem contribuir para a sua campanha. E se por acaso o candidato desistir, não solicitar o seu registro, esses valores são todos devolvidos aos doadores. Vamos juntos rumo a contas 100% aprovadas. Comente se gostou e conheça nosso curso online. Um beijo!